Glórias a Deus, glórias ao nosso bom Deus, estamos aí ao vivo mais uma vez com nossa madrugada no reino, que a paz que excede todo entendimento possa estar conosco mais um dia, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, eu peço a você, vamos começar, aleluia, vamos começar a nossa meditação na palavra nossa oração, nosso momento de intimidade com Deus, eu peço a você que abra sua Bíblia na carta de Gálatas carta do apóstolo Paulo aos Gálatas no capítulo 5 em nome de Jesus é uma carta muito interessante porque além de falar das obras da carne, esse capítulo 5 fala também da, Paulo começa falando da liberdade que nós temos em Cristo, mas também fala dos perigos das obras da carne, que é o que nós vamos meditar nessa noite em nome de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, para a glória de Deus, se você não tem uma Bíblia, espero que você esteja com uma na mão, mas se você não tiver, o texto que nós vamos ler nessa noite está na descrição do nosso vídeo. Galatas capítulo 5, versículo 16 adiante, até o versículo 26, para a glória de Deus. Amém? Antes de nós orarmos, eu peço a você que deixe um like, ajuda muito. Você não tem noção de como ajuda você deixar um like no vídeo. Você apertando o botão do like, você está dando uma ordem para o YouTube, para que o YouTube venha compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Então, de, quando eu digo que você faz um álbum evangelista, porque realmente você faz um álbum evangelista, quando você clica no like, quando você compartilha, e quando você também deixa um comentário, deixa uma sugestão, uma crítica, um pedido de oração, você está interagindo com a gente, está ajudando a gente é, a fazer esse trabalho que eu faço de coração, porque eu amo ler a Palavra de Deus, eu amo orar ao Senhor, e eu tenho uma paixão muito grande pela Palavra do Senhor, eu já li esse livro de capa a capa algumas vezes e vou continuar lendo até os últimos dias da minha vida. Então vamos ler é, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Antes disso, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, graças te damos, ó Deus, por mais esta noite, por mais este momento, esse momento peculiar, esse momento ímpo, assim, Deus, esse momento maravilhoso, eu sinto muita alegria, Pai, em poder pegar as suas escrituras, examiná-las, porque como disse Jesus, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, Pai. Pai querido, Pai Santo, nos alimente com a tua palavra nesta noite, repreenda, Deus querido, todo o mal, e nos dá sabedoria, graça, paz, saúde, livramento, livramento para nós, para nossas famílias, nos dê coragem de pregar o Teu amor, a Tua palavra, porque está faltando coragem hoje no meio do povo de Deus para pregar o Teu amor a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo, Pai Santo, Pai querido, nos encha dia, dia após dia do Teu poder, da Tua graça, que a chama do Teu Espírito Santo esteja ardendo nosso coração todos os dias, tudo para que o Teu nome seja glorificado na face dessa terra até o dia que nós estaremos contigo para sempre, Senhor. Então, abençoa cada um que está orando conosco neste momento e fala conosco através da tua palavra, nos alimente com a tua palavra, Senhor. Que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você crê, escreva aí nos comentários ou diga amém para a glória de Deus. Aleluia. Galatas capítulo 5, versículo 16, diz assim, <risos> Portanto vos afirmo Vivei pelo Espírito De forma alguma satisfareis as vontades da carne Porquanto a carne luta contra o Espírito E o Espírito contra a carne Ele se opõe ao outro De modo que não, cons não conseguis fazer o que quereis Contudo se sois guiados pelo Espírito já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orqui, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, com, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sobre a direção do Espírito. Aleluia. Não nos tornemos arrogantes provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Aleluia. Glórias a Deus. Esse capítulo 5 de Gálatas, a gente podia até ter lido o capítulo todo, porque ele é maravilhoso. Paulo começa no primeiro, nos primeiros versículos falando da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, que foi para a liberdade... Que... Glórias a Deus. Deu uma caída aqui, irmãos, na internet, mas já voltamos, graças a Deus. Bom, como eu estava dizendo... Paulo começa a falar da liberdade nós temos em Cristo Jesus, que foi, que foi para a liberdade, para sermos livres que ele nos libertou. E uma coisa interessante que eu sempre gosto de falar, que poucas pessoas dizem, e é a pura verdade, nós não temos nenhuma obrigação, você não vê é, dentro do Novo Testamento, Jesus dizendo assim, faça isso, faça aquilo, você é obrigado a fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo, faça isso e não você morre, faça isso e não você vai para o inferno, você vê que não tem, Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, você percebe que no Novo Testamento, Jesus te deixa livre para você fazer o que você quiser, de acordo com o seu coração, porém, há consequências, porque Paulo também vai dizer que tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, eu, consigo, eu costumo dizer que a, a graça chega a ser mais perigosa do que a lei, porque a lei, ela te oprimia. Bom, é perigosa sim entre aspas, eu vou explicar isso. Porque quando você fica li livre e você acha que você pode fazer de tudo, você corre um perigo muito grande de meter os pés pelas mãos, porque o homem ele não tem a autonomia de fazer o certo pelas suas próprias mãos, ele sempre vai cair nas, nas coisas ruins. O homem o homem eu costumo dizer que é como um carro, não sei se você dirige, mas quando você pega um carro que ele que o volante dele puxa sempre para um lado, se você soltar o volante ele vai sempre para aquele lado. O homem sem Deus é dessa forma. Se ele ficar muito livre sem a direção de Deus, ele pende para o pecado. Sem o Espírito Santo você pende para o pecado. Mas que liberdade é essa que Jesus nos deu? A liberdade de que hoje você não faz por obrigação, como na época da lei que você era oprimido, a obedecer, senão você poderia ser apedrejado, morto, ter que fazer um sacrifício, ou ser açoitado, ou coisa do tipo, mas hoje você é livre para você fazer o que você quiser, de acordo com o que mandar o seu coração, porém tem consequências. Aleluia. Paulo começa falando da liberdade nos primeiros versículos do capítulo, mas no versículo 16 ele diz assim, portanto, vos afirmo. É interessante isso. Ele fala da liberdade, ele fala que nós temos a liberdade em Jesus, mas no versículo 16 ele diz assim: olha, mas tome cuidado, portanto vos afirmo uma coisa. Vivei pelo Espírito. E se você prestar, prestar atenção, em todas as traduções, Espírito aqui está escrito com letra maiúscula. Não é o seu Espírito, o fôlego de vida, a roar que foi soprada nas narinas de Adão mas o Espírito Santo de Deus vivei pelo Espírito, vivei pelo Consolador, o Espírito Santo e de forma alguma satisfareis a vontade da carne, ele está afirmando que se você viver pelo Espírito de forma nenhuma você satisfaz as vontades da carne, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que, que viria, que nos convenceria do pecado, do juízo, da justiça, aquele que veio é, completando a profecia de Joel, quando ele veio no dia de Pentecostes, é, se eu não me engano, 50 dias depois que Jesus foi crucificado, exatamente isso, 50 dias depois da Páscoa, desceu o Espírito Santo, cumpriu a profecia de Joel, ele veio e desceu está sobre toda a carne. Hoje ele não está como um conta-gotas, como no antigo, no, no, no antigo Testamento, onde ele Deus escolheu uma pessoa para ser encher, cheia do Espírito Santo, hoje não, ele foi derramado sobre toda a face da terra. Ele está sobre os filhos de Deus, ele está sobre os filhos das trevas, ele está em toda a terra. Porém, uns resistem ao Espírito Santo e outros não. O interessante é que o Espírito Santo, ele foi fala, ele ministra os corações de todos, essa é a verdade, não há um ser humano na face dessa terra, eu desafio, só se a pessoa não tiver gente boa, ou sei lá, acho que nenhum psicopata, um, um assassino em série, de, não existe um ser humano tão ruim na face dessa terra, que no momento ou lapso de tempo ele não, ele não na mente dele não escuta uma voz dizendo para ele você está errado este é o Espírito Santo que Jesus disse que viria e nos convenceria do pecado do juízo e da justiça o Espírito Santo ele está sobre a face da terra comunicando com os homens eu acho que isso já aconteceu com todo mundo e acontece até os dias de hoje quando você vai fazer uma coisa errada o Espírito Santo no teu coração você, isso está errado é por isso que o Paulo diz, vivei pelo Espírito, porque assim de forma alguma você satisfará a vontade da carne, portanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, há uma luta do Espírito Santo contra a nossa carne, aleluia, eles se opõem uns outros, um ao outro de modo que não conseguem fazer o que não conseguem que não conseguisse fazer o que quereis. Perceba que Paulo está dizendo que o Espírito Santo ele milita contra a carne, ele luta contra o, o Espírito, milita contra a carne, a carne contra o Espírito, de modo que você não consegue fazer o que você quer. Então você fica escravizado. Aleluia. Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 7, capítulo 9 de Romanos, ele vai dizer que. Ele, fala, ele confessa para Deus, Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. A gente vê ele no capítulo 9 de Romanos um desabafo de Paulo dizendo que há uma luta dentro dele da carne contra o Espírito e olha que Paulo é um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Imagina Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, a ponto de dizer aos os filipenses, se eu não me engano, que é, vi um mensageiro de Satanás, esbofeteava lhe na cara e o jogava no chão, e aquele era um espinho na carne dele, porque para ele não se gloriar, imagina o Paulo, o homem cheio do Espírito Santo, conhecedor totalmente da palavra de Deus, de uma forma tremenda, o homem temente a Deus, ainda passava por essa luta, por essa guerra espiritual, dentro de si, imagine nós se ficarmos brincando com o Espírito Santo, resistindo ao poder do Espírito Santo, ele se opõe contra a carne, a carne se opõe contra ele, de modo que você não consegue fazer o que você quer, por isso que nós somos livres em Cristo Jesus, mas não, não conseguimos ter essa liberdade de sermos autônomos e falar que nós vamos fazer o que nós quisermos fazer, porque de uma forma ou de outra nós somos escravos, ou da carne, ou do Espírito. Ou somos escravos de Cristo, como Paulo dizia, eu escravo de Cristo, ou você é escravo do mundo, da carne. E Paulo diz, contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis mais subjugados pela lei. Se você é guiado pelo Espírito Santo você não está mais subjulgado sobre a lei, porque o Espírito Santo ele te guia ele te convence, ele te leva a toda a verdade, como Jesus disse em João capítulo 16 e Paulo diz Elisa, as obras da carne são manifestas é, Jesus disse que nós conhecemos uma árvore pelo seu fruto não tem como uma goiabeira da manga e nem uma mangueira da da abacaxi, não tem como, ele vai dar a fruta que ele, ele é peculiar de dar aquela fruta, então a gente conhece a árvore pelo fruto, e Paulo está dizendo, as obras da carne, elas são manifestas, são visíveis, as obras da carne, são imoralidade sexual, e por que que eu resolvi fazer, essa live falando desse tema, nessa noite, porque está vindo aí a pior, para mim, eu digo sem errar, a pior época do ano, que é a época do carnaval, que vem essas festas mundanas, a festa da carne, onde as pessoas se entregam totalmente à carne. e Coisas terríveis acontecem nessa época. Famílias são destruídas. Crianças que não são é, planejadas acabam sendo vindo ao mundo. Coisas terríveis acontecem, que eu não quero ficar aqui intitulando, mas todas essas obras acontecem e essas obras são manifestas e essas são essas obras que Paulo está dizendo aqui, ó, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, que é diferente de verdade, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, ou seja, brigas. Facções, o que, que é isso? é Separações, separações de, de família, separações de, de amizade, separações de ideais. Acontece facções e inveja, embriagens, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto como já vos preveni antes, os quais que as praticam não herdarão o reino de Deus. É sério, é sério. Aí ele continua dizendo: entretanto, o fruto do espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, benignidade, bondade, aleluia, fidelidade, mansidão e domínio próprio, perceba que é tudo ao contrário <risos> se você lê os frutos do aliás, se você lê as da carne e os frutos do espírito são totalmente ao contrário uma da outra por isso que Paulo diz que um, um o espírito milita contra a carne, é interessante que a, a, a Bíblia, Paulo escreve essa carta dizendo quando ele se ele fala dos adjetivos a respeito da carne, ele fala de as obras da carne, mas quando ele fala do Espírito Santo, ele fala o fruto do Espírito. Porque quando é da carne, são obras, são é, coisas que se fazem pelos prazeres da carne. Agora, quando é relacionado ao Espírito, é um fruto, porque quando você está cheio do Espírito Santo, você produz esse fruto bom. Diferente, você produz esse fruto bom e é amor, é paciência, é dignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. E Paulo diz que contra essas virtudes do fruto do Espírito, não há lei. Aleluia. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Aleluia. Essa pior época do ano vai vir aí. Já está aí praticamente às nossas portas. E a gente sabe que todo ano é notícia ruim. Todo ano nada que presta acontece no final. Nem durante e nem depois. Costuma acontecer coisas terríveis antes também. Se nós fôssemos governados por homens temente a Deus ou se não fossem governados por homem nenhum, mas diretamente de Deus, nós não teríamos essas terríveis coisas que fazem dissensões, brigas, discordes, ciúme, ira, facções, inveja, embriaguez, orquídeas, imoralidade, sexual, não tira de nada disso, aleluia, mas infelizmente nós não vivemos num mundo que jaz no maligno, o príncipe desse século que é Satanás, ainda está sobre este mundo, enganando as nações. Então, tome cuidado para não ser influenciado pelas coisas deste mundo, influenciado pelo carnaval, pelas festas mundanas, e você não ser laçado pelas obras da carne. Porque Paulo está dizendo que se você pertence a Cristo, você já crucificou a sua carne com as suas paixões e seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo, nas sob a direção do Espírito. Aleluia. O Espírito com letra maiúscula, porque não é o nosso Espírito, o nosso fôlego de vida, Roaque, mas é o Espírito Santo de Deus. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e nem tendo inveja um dos outros, ele termina esse trecho da carta dizendo isso. Então, se, vi, se vivemos no Espírito, andemos de igual modo no Espírito. Se pertencemos a Cristo, já crucificamos a nossa carne com as nossas paixões e os nossos desejos. Aleluia! Porque, infelizmente, o que nós achamos que é bom para nós, na maioria das vezes... É terrível para nós. É por isso que a gente sempre teve que orar e pedir a Deus que faça a Sua vontade e não a nossa. Por isso que Jesus, convencido aquela oração, aquele protótipo de oração, que é exemplo de oração em Mateus capítulo 6, diz: seja feita a vontade de, de, do Pai assim na Terra, assim na Terra como é feita no Céu. No céu onde vive os anjos, os querubins ali, todos os exércitos de Deus, a vontade de Deus é feita. Então ele está dizendo, seja feita a vontade de Deus na terra, assim como ele é feita no céu. Então para mim a melhor oração que a gente pode fazer para Deus, Senhor, faça a sua vontade. Porque Tiago vai dizer que nós não sabemos nem pedir, porque quando nós pedimos, nós pedimos para nossas próprias concupiscências. Quando nós pedimos, nós pedimos pelos nossos próprios deleites. Então, se nós pedimos, Senhor, faça a sua vontade, é a melhor oração que nós podemos fazer. Porque o capítulo, de, o versículo 18 aqui, ó, o versículo 17 fala que nós não somos livres totalmente. Versículo 17, Paulo diz assim: Portanto, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem ou, um ao ou outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Muitas vezes, o que é certo está no teu coração para fazer, mas você não consegue fazer o certo, você acaba fazendo errado. Porque você, quando não está no espírito, você está na carne. Aleluia, quando você não está sob o domínio do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, você cai nas obras da carne, e você mesmo sabendo o que é errado, acaba fazendo, não conseguis fazer o que quereis, como Paulo diz no em Romanos capítulo 9, o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero, esse eu acabo fazendo, essa luta do Espírito e eu quero terminar essa live dizendo uma coisa, a gente tem que lutar realmente para fazer as obras, aliás, para não fazer as obras da carne, sim, produzir os frutos do Espírito Santo. Porque se você não produzir os frutos do Espírito Santo e cair nas obras da carne, pode ter certeza que vai dar errado. Nunca deu certo. Ler, você pode ler toda, toda a Bíblia, todo o histórico bíblico, até os textos que não estão no cano, todos os profetas e homens que escreveram acerca das escrituras, você vai perceber que todos que desviaram do caminho de Deus, nunca deu certo, o caminho é sempre a derrota, quando você escolhe alimentar a sua carne, fazer a vontade da tua carne e resistir ao Espírito Santo, Aleluia. Interessante que Paulo começa essa carta dos Gálatas dizendo assim: Ó sensato, insensato Gálatas, vocês começaram tão bem no espírito, agora estão na carne. Eu vou até ler aqui, se não me engano, está no, no capítulo 1. Capítulo 1, Paulo diz assim: Portanto, Paulo da parte, apóstolo Paulo da parte não da parte de homens nem por intermédio de qualquer ser humano mas por Cristo Jesus nosso Cristo Jesus e por Deus o que ressuscitou dos mortos e todos os irmãos que estão em minha companhia a Igreja de Gala, da Galácia a graça a todos vós graça e paz da parte de Deus nosso Senhor Jesus Cristo Glórias a Deus Vou achar aqui o texto, o trecho que ele diz Ó oh insensato Gálatas Glória a Deus Vocês começaram tão bem Quantas das vezes, é o versículo do capítulo 3 Capítulo 3 ele diz assim Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou, se você puder, depois você lê, ele diz, Ó insensato Gálatas, quem vos enfeitiçou, ora, não foi diante de vossos, vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais, foi por intermédio da prática da lei que recebesse o Espírito Santo ou pela fé? naquilo que eu vistes. Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de tendo começado pelo espírito de Deus, estar desejando agora vos afeiçoar por meio do méritos do esforço humano? Ou seja, vocês começaram pelo poder do Espírito Santo de Deus agora já querem fazer tudo pelas obras o esforço humano, quer é fazer tudo pelas suas próprias vontades? É possível que vós tenha sido inútil sofrer tudo que sofreis, se é que isso foi por nada? Aquele que aquele que vos dá o Espírito é que realiza milagre entre vós. Será que assim procede pelas obras da lei ou por, pelo meio da fé com a qual recebeste as palavras? Aí ele começa a falar de Abraão. Então perceba que ele está ele, ele divertindo os gálatas a respeito de tomar cuidado para fazer as coisas segundo as suas vontades, como ele diz aqui no versículo 3 do capítulo 3. Começar pelo Espírito, mas agora está querendo fazer as, as coisas, tu, a, afeiçoado pelos, pelo esforço humano, pelas coisas humanas. E depois a gente volta no capítulo 5, ele fala para tomar cuidado, vocês estão livres em Cristo Jesus. Mas toma cuidado com as obras da carne, porque a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, e vocês acabam fazendo o que vocês não querem. Aleluia. E acabam pecando contra Deus, acabam fazendo o que não agrada ao Senhor. E dura coisa. É lutar contra o Espírito Santo. É, é resistir o Espírito Santo. Nós temos que ter o coração sensível, os ouvidos sensíveis ao Espírito Santo. E quando Ele nos falar, está errado. Nós não nos fazemos o errado. Tomar cuidado com as obras da carne. O carnaval está aí, toma cuidado. Aí você pode dizer assim, não, mas... Eu nem passo perto. Mas vale a pena dizer que muitas das vezes a gente não precisa nem passar perto. As coisas muitas das vezes vêm até a gente para nos tentar a voltar para o mundo e fazer as obras da carne. Então que possamos estar no Espírito, vivemos em Espírito. Se perdecemos a Cristo, crucificamos a nossa carne e as nossas paixões. Faça isso. E permaneça firme com Jesus até a sua volta em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus querido, Deus amado, Senhor Deus de misericórdia, graças te damos, ó Deus, por mais esta palavra, por mais este dia, por mais esse momento maravilhoso, Senhor. Que nós possamos produzir em nós esses frutos do Espírito Santo e que possamos resistir arduamente, Senhor Deus, as obras da carne. Nos dê força, Senhor, não é fácil, porque nós somos tentados todos os dias, nós somos levados à morte como ovelhas por um matador, todos os dias. Todos os dias nós somos tentados. Não é à toa que Jesus nos ensina a orar a Ti e pedir que nos livre de todo o mal, o livre de toda a tentação, Senhor. Tem de misericórdia, Pai nos reforça no Teu Espírito Santo, nos encha de Ti a cada dia mais, que Teu Espírito Santo continue nos convencendo do pecado, do juízo da justiça, para que possamos continuar fiéis na Tua presença. Falar na hora que precisar falar, ficar calado na hora que precisar ficar calado, Sabemos agir na hora que precisar agir, mas também saber ficar quieto na hora certa. Porque em Gal... em... a Tua Palavra diz que a tempo para todas as coisas, que então, o teu Espírito Santo nos ensina a viver neste mundo que eu te peço, onde quer que esteja neste momento, orando conosco, Senhor, nos enche do teu Espírito Santo, nos ensina a fazer a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Pai, se você crê, escreva aí e diga amém, se você quiser deixar alguma coisa no comentário, escrever alguma coisa no comentário, escreva. Deixe aí seu pedido de oração, sua sugestão, sua crítica. É, interaja com a gente aí nos comentários. Não deixe de forma nenhuma de interagir com a gente nos comentários. Que assim você vai estar ajudando a gente a, a sempre fazer o melhor para Deus. Porque eu não faço aqui para homens, eu faço. A gente faz sempre para Deus. E é Deus quem abençoa. As pessoas, amém? Deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. Compartilhe o link dessa live. Entendeu? Faça essa grande obra do evangelista clicando no like, compartilhando, deixando seus comentários. Isso, sua crítica, sua sugestão, alguma forma. Leia nosso, nossa descrição que tem conteúdos muito bons aí que vai te agregar muito valor. E no mais, que o Senhor te abençoe. Te espero amanhã. Às 23:56 h a nossa madrugada no Reino, nós vamos cumprir esse propósito de interarmos 365 lives, um ano de madrugada no Reino, em nome de Jesus. Deus vai nos dar força, vai nos dar graça para fazer isso, para terminar esse propósito, em nome de Jesus. Amém? Então, eu conto com vocês, conto com o apoio de vocês. No mais que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos e aqueles que crê diga amém. Escreva nos comentários amém, em nome de Jesus. Então até mais tarde, né, que já passou minha noite, então até mais tarde, fica na paz que Deus te abençoe.